A palavra de ordem não vai ter Copa não significa que objetivamente nós vamos conseguir barrar a Copa. Até porque o governo destinou grande parte dos recursos públicos no investimento na segurança pública. Inclusive contratando tropas do exterior para trabalhar nesse processo de repressão a todos os movimentos sociais que estão acontecendo aqui no Rio e no Brasil todo. Somos extremamente contra essa Copa do Mundo que não serve ao povo, que não serve ao trabalhador brasileiro que servem as grandes corporações, que serve a FIFA, que serve as empreiteiras, que servem aos empresários do transporte, do turismo, e nós estamos vendo o dinheiro do povo escoar para o bolso desses milionários enquanto os serviços mais básicos estão sendo abandonados, como a saúde, como o transporte e como a educação, o que nos leva a esse movimento. Hoje o Estado fez de tudo para impedir o nosso ar, no entanto, nós, educadores, somos determinados. Nós, educadores, viemos aqui, mandamos a nossa mensagem que não tem como aguentar essa história de tem dinheiro para a Copa, mas não tem para a educação. Enquanto o governo não nos ouvir, estaremos nas ruas. Nós, educadores, estamos aqui em greve desde o dia 12, reivindicando uma série de coisas. Não só a pauta salarial de 20% de reajuste, como questões pedagógicas, o fim da política de meritocracia, uma matrícula numa uma escola, que o professor possa trabalhar apenas numa uma escola, não se divida em vários em uma disciplina com menos de dois tempos. Nós também queremos denunciar a forma como somos tratados dentro das escolas porque as diretoras que são indicações políticas nos reprimem, nos oprimem, nos obrigando a forjar dados né, em nome da política do governo, que é uma política de índice. Um exemplo disso é a aprovação de alunos. Se o professor aprova o aluno né, ele tem maiores chances de ganhar a gratificação no final né, Todo esse processo do ano lentilo. o Nos anos 70, Copa de 70, uhum. uh, enquanto a gente gritava para frente Brasil, as pessoas morriam nos porões da ditadura. Esse ano não vai ser assim, não vai ter Copa, não vai ter essa Copa fanista, enquanto a polícia mata na favela, reprime manifestação, enquanto o governo precariza a escola pública, enquanto o filho do trabalhador não tem uma educação decente. Essa Copa não vai existir. Os jogos vão acontecer sim, com certeza, mas a gente não vai mais se calar.